Mulher em estado avançado e terminal de possessão demoníaca se torna vocalista de uma banda de heavy metal, ritual macabro na floresta com sacrifício de algo que não é animal. Menina fantasma se manifesta em escola abandonada, jovem invocou o demônio da bala do voodoo para dar vida a um boneco, mas a situação acabou saindo do controle. O palhaço da serra elétrica foragido da justiça, serra um menino pelas costas em um túnel na Indonésia. Isso foi foi filmado numa fábrica de Hiroshima, no Japão. Pai perde o controle do corpo após ser possuído em frente à piscina, por causa dos vizinhos misteriosos que estão envolvidos com coisa ruim, pânico no hospital e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like e se não for inscrito, mas curte vídeos de terror sem limites, você está no local certo, então inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. hospital abandonado no Brasil que está sob suspeita de ser palco de terríveis rituais de magia negra. Geralmente esse tipo de empreitada não termina bem. Essas construções, a gente faz os dias a né, galera vem. Esse aqui você que tá vendo que já muda o setor, né? Tá, é diferente. E lá foram eles por cada cômodo do recinto. Lá está ele com sua capa vermelha entre as velas que acendeu para o diabo. É uma comparação, é uma comparação, se aproximar de alguém que possa estar tomado de demônios pode ser perigoso. Eles preferiram não incomodar o sujeito e fizeram bem. Você tá ligado, né, Boto? Tá maluco? Tá? Eu não curto isso, cara. Os caçadores das sombras também gostam de mexer em casa de maribondo, eles já estão até habituados a mexerem com as piores seitas do Brasil, mas essa se superou, pois foi pega em pleno ritual de sacrifício, e o que foi sacrificado não foi um animal. Nas imagens, vemos umas pessoas com capas pretas em volta de uma fogueira e, logo acima, um corpo pendurado numa corda. Mas o que eles farão com aquele corpo? Tem um cara lá atrás, velho Tô vendo, tô vendo, tem um cara lá atrás. De repente, eles simplesmente fizeram com que o holocausto fosse consumido Cheiro da carne queimada chegasse como cheiro suave ao nariz de Moloch Após verem essa cena macabra, eles fugiram do local antes que fossem os próximos Yuri, oh Yuri, olha Yuri, vai, vai, vai, sai, sai, sai Um inscrito do canal mandou uma foto pra gente Essa foto está aparecendo aí na tela pra vocês e ali parece que tem uma criança, né, Thaís? Sim. Não sei se é uma criança, se é uma entidade, o que seja esse local. A gente vai investigar, vamos. Estamos aqui na frente, né, Sim. E lá foram eles investigar uma escola no qual o fantasma de uma criança estaria aprisionado. Tudo isso dava meio que junto. Só aprendi a ler e, é, escrever, escrever, ler e escrever, só. É, ler e fazer conta, assim, né? Aham. Uhum. tiver alguma presença sobrenatural aqui neste local, eu peço que se manifeste. Não estamos aqui para afrontar. Só quero saber se você está aqui. Onde foi essa risada? Cadê o sinal. Onde aqui. foi essa risada? Ao perguntá-la se estava no local, ela prontamente deu uma resposta. Com certeza eles não estão sozinhos e há uma presença espiritual atuante no ambiente. Quem é você? Eles vasculham cada cômodo em busca de mais sinais. Enquanto exploravam o refeitório, eles tiveram uma surpresa. Livro de matemática... Thaís! O que foi? Tinha uma criança ali! Aonde? Ai meu Deus! O que? Tô correndo aqui! O que que você Alguma viu? Alguma coisa! Tinha uma criança aqui, cara! Sim, lá estava ela vestida de branco. Ela correu. Bom, parece que ela quer brincar. Então, eles decidiram se retirar e voltar depois com o Spirit Box. Um jovem indonésio aprendiz de bruxaria se dirigiu a uma floresta para consultar o demônio guardião que nela habita, o Kutilanak. Após uma sessão de ritual e meditação, ele se deixou guiar pela energia negativa até estar diante da criatura. Por quê? Hum? Não, Por que? Nossa, Está ela com vestes vermelhas, cabelos compridos e rosto desfigurado. Ele se aproximou e olhou bem de perto a ponto de sentir o seu mau hálito. Após consultá-lo, dispensou-lhe ao inferno. Hiroshima, Japão, janeiro de 2022. Dois jovens exploram um complexo fabril abandonado desde a queda da bomba nuclear. O local foi parcialmente destruído e dentro dele se pode ver coisas incompreensíveis. o espírito de um daqueles que viraram cinzas em 1945. Que se segue, vemos um pai de família limpando a piscina de sua residência. Foi quando de repente ele é tomado por algo que parece ter assumido o domínio de seu corpo. Enquanto se contorcia, sua esposa veio desesperada ao seu encontro. <tos> Sem conseguir contê-lo, foi em busca de ajuda. Teria ele tido um surto psicótico ou uma possessão demoníaca? Opini nos comentários. Uma jovem tem notado que seus vizinhos têm agido de forma estranha. Eles não falam mais com ninguém e em todas as noites ela escuta eles dando risadas estranhas. <risos> Uma certa noite ela te e foi ver de perto o que lá se sucedia. Foi quando ela presenciou algo bizarro. Do lado de fora ela viu que as luzes não paravam de piscar na medida em que ela se aproximava. O mais estranho foi quando os vizinhos notaram sua presença, olhando todos para trás ao mesmo tempo. O que será que há de errado com eles? final de plantão em um hospital particular no México, não havia mais ninguém para ser atendido, porém, ainda havia algo querendo chamar a atenção. Espere, espere aqui, não sei wei, aqui, como outro, assim desse, ah não manche, o que passa aqui, espere aqui, não sei wei, aqui, não wei, não aguanta, aguanta, não sei, não wei, escrevi algo, não, não disse nada. Espere Não, Não, Não vi algo, mas não creio. Não creio que ia. Não é nada, Já vamos lá. Sim, alguma coisa passou <talkingapan9> ali, mas logo desapareceu. No final, um objeto se move e cai sozinho. Não é nada, vô, já vamos lá. Bom, é o que se espera vivenciar em hospitais. Um jovem, após ver o filme de Chuck, o boneco assassino, decidiu fazer o ritual de Dambala na tentativa de inserir um espírito dentro de um boneco. Ele fez todo o processo, acendeu as velas, tacou sal e outras especiarias e banhou o boneco. O vídeo se encerrou. Mas mais tarde volta a gravação. Ao que tudo indica, o ritual deu certo, mas agora ele se esconde do boneco. eu com aquilo que desconhece. Um grupo de jovens e consequentes decidiram explorar um túnel de esgoto na Indonésia em plena madrugada. A água está completamente podre, mas eles ignoram o risco e seguiram em frente, mas não irão muito longe. Enquanto vagavam pelo túnel, eles notaram algo lá no fundo vindo de encontro a eles. Eu ouvia-se assim um barulho como o de um motor ligado. Não tinha como ser pior. Sim, eles estão diante do palhaço da motosserra. <risos> Eu nem posso descrever o que aconteceu com este pobre jovem para não infringir as diretrizes do YouTube. Este palhaço é um foragido da justiça, um serial killer é muito temido na região por ter trinturado na motosserra 42 pessoas em uma festa de Halloween. você teria coragem de ter um caso com esta mulher, ela montou uma banda de rock composta por zumbis. os shows, as pessoas enlouquecem e começam a morder umas as outras, agora imagina um show desses no Rock in Rio.